que estão vendo na sua presença é, do mestre Miguel contra a mestre Amarujada de Montes Claros aqui apresentando para todos aqueles que ainda não viram procuramos e convidamos para vir a Montes Claros fazer essa visita para que possa vir de longe e de perto tudo aquilo de bom que o nosso Montes Claros tem e o de Moura. muito obrigado a minha importância que eu tenho com Marujo é ter sempre em dias a tradição, não deixar morrer, nós passamos de um para outro. Olha, depois que eu estou na Marujada, já saiu muitos e muitos e muitos e muitos. Já faleceram diversos. Hoje tem até Maru nosso que é crente, mas além de ser crente, ele vai para nos ver, para conversar com a gente lá, fardado, né? Todo fardado. Então, a minha, a, a, a minha bondade, a minha caridade, a minha amizade, o meu tudo que eu dou à Marujada, parece que ainda é pouco. Porque eu fecho a sapataria aqui, três, quatro dias para vir com Não faço questão de perder até o freguês ou o dinheiro, que é na vida o dinheiro também é essencial, né? Mas não faço questão, não faço questão, não. Eu, fe... eu faço questão de estar tá na Marujada, dia e noite, nós entramos 8 horas da manhã, sai lá para as onze horas, meia-noite, dançando, pulando e cantando. Com dois anos eu já era um príncipe catopê. Hum. Aí, quando tirou três anos, já me puseram como catorte. É a minha vida, e, é, é, é a minha vida e, e, e a minha vida toda foi catopeiro. o catopê. O mago e o caboclo, que eu adoro. Não tem promessa não. Eu quase, o maior, eu sinto orgulhoso com o caboclo. Eu, não, eu trabalho também em serraria de madeira, né? eu não, não, não, não pude pegar por causa dos catoqueiros. Eu fui e falei, mas eu não posso largar meu, meu, a minha função com começo, não. Ah, é, mas e tá, tal, mais ou menos, você arranja outro e põe lá no lugar. Eu falei, qual é o outro que vai dominar o que eu domino lá? Não tem jeito. Porque mestre para ser mestre, ele era o, como ela diz, ele era o mandão lá, né? Antônio queria dizer que ele estava com um galão mão mais alto. A peça do Catopê é sobre a peça do divino que é dos marujos tão aqui. Era desligada, sabia? Hum, hum. Era desligada, mas ela era muito fraca. E sempre a festa do catopé, que o catopé é original mesmo, que é ele que é o dono dessas festas, né? Aí, houve um bispo, aqui dentro de uma que que é eles faziam o reinadinho deles, lá na igreja, de santuário de João Jesus, e tinha a igreja do Rosário dos Catopê. Aí, o bispo foi vendo aqui e falou, Você podia fazer o seguinte, liga isso aí, nós vamos tentar ligar. Vamos fazer essa festa, passar a festa do divino, que aí fica a peça Nossa Senhora do Rosário, São Benedito do Divino. É a junção de três festas: a festa do divino, toda a festa divina ela acontece no período de Pentecostes, em maio, junho, por aí, e a festa do, a festa é, de São Benedito que acontece em setembro, outubro, festas móveis, e a festa Nossa Senhora do Rosário que acontece em agosto. Quando se fundou a Diocese de Montes Claros, o primeiro bispo, Dom João Antônio Pimenta, né, ele, ele aglutina as três festas numa festa só, e aí passou a ser, a, a, a, junto com a festa do Nacional do Rosário. É um dos traços mais importantes não é, da religiosidade afro-brasileira predominante em Minas Gerais. Todas as três festas elas são, foram estruturadas, ou as outras duas foram estruturadas em cima da festa de, do Congado que o motos claro se chama Catopê, né? Isso aí é uma denominação local, que talvez na história de como do grupo mais forte aqui, seu grupo Catopê, que passou a ser referência do conjunto dos outros grupos rituais, Marujos, caboclin, que fazem parte da manifestação. O que, que, é, o que, que é, era originalmente o congado na África? Na coroação dos reis, um rei novo, o rei se coroava, na coroação do rei havia o cortejo. E aí anualmente se renovava a autoridade do rei representacionalmente, simbolicamente. então alguém representando o rei saía é, em cortejo pela pela pela sociedade da qual fazia parte, né? Um dos grandes paradoxos dessa festa é que essa festa ela homenageia e ela enaltece a nobreza, o império, o rei a rainha, rainha sabe quê? É? É, quer dizer, isso em pleno século XXI. Então, até hoje, quem são reis é, nesses festejos? Quem são as rainhas? Quem são os imperadores? São os filhos dos coronéis. É. Então, porque pode comprar aquelas roupas riquíssimas, viludo, num calor miserável desse, mas esse e bom, sombrinho... E, e os menininhos, pretinho e o mulatinho, é, segurando a, a sombrinha para os nobres não pegarem sol, então, talvez a culpa não seja tanto dos coronéis aprofundando isso, talvez seja aí você pega lá na colonização né, do Brasil, quer dizer, qual foi o papel reservado para o negro? E todo, e todo cortejo, como é na África ambanto, é uma característica da sociedade ambanto é a presença de feitiçaria havia feiticeiro na, na, no cortejo Pois é. E aqui é, uma, é um apego ao sagrado e um desejo de manifestar esse amor através da música, através dos movimentos, através da indumentária. A bandeira vira de costa para o rei e, e aí o pessoal vai lá e, e dá um giro, é, e, é, vai lá, faz uma circulada e aí depois que eles dão um sinal qualquer lá, a bandeira vira de frente e aí o cortejo avança porque aquele lugar está energeticamente impuro, é preciso limpar o espaço. Quer dizer, esse ir e vir deles é a contrafeitiçaria que os feiticeiros na África faziam dentro dessa perspectiva. A primeira lembrança que eu tenho, eu acho que foi uma figura desenhada num muro que lá no centro e foi a primeira coisa que a primeira vez que eu vi, acho que pintaram no muro lá ainda era bem pequeno. E eu fiquei, achei bem interessante essa multiplicidade de cores que eles usam nas fitas, né? E desenharam o catopê, como sempre, geralmente é geralmente desenhado, com as fitas esvoaçantes, assim, dá uma noção de movimento, né? De alegria, essa noção de movimento, traz essa, essa noção de alegria também. E acho que foi, que achei bonito, eu falei assim, que negócio é esse que tem tanta cor e que movimenta tanto, que parece que sorri tanto, né? A minha primeira lembrança dos catopeios, a gente, quando criança, a gente, eles passavam aqui nessa rua Rui Barbosa, que era, que era, é uma rua que demanda para o bairro principal, que, que tem o maior fluxo de Catopeias, é que é Sintra, é, Delfino Magalhães, que é pra, na, parte, na parte oeste da cidade. E eles, eles passavam aqui e a turma saía atrás cortando fita, eles, eles, eles entretidos ali com batupe, purucutu e tal. eu sempre chegava por trás e cortava a fita deles, sabe? Aquelas fitas bonitas. Minha primeira lembrança é... é eu estava andando com minha mãe, eu tenho 5 anos de idade, Estava andando com minha mãe, né, no centro da cidade, morava na região do, do Roxo Verde. E aí, de repente, eu comecei a ouvir de longe os sons né, dos tambores, que é muito, muito, muito forte os sons dos tambores. Né? Era uma manhã de manhã. E aí, quando a gente, de repente, chega na esquina, os catupês. A primeira, a primeira coisa, a segunda, né, que a primeira foi o som que era muito agradável. E a segunda foi um choque de ver as pessoas... E era um ano que ventava muito, né? é, E aí, então as fitas estavam todas nos ares, né? As fitas voando, esvoaçando. E o pessoal dançando, eu estou um choque para 25 anos. E depois só fui acostumando. Né? E aí, assim, permanentemente eu, eu acompanho os capoteiros. E de quem canta de quem louva Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo São Benedito, é, eu poderia definir numa só coisa. Isso tudo é a fé que move esse povo todo, né? A bater tambor, tocar viola, bater caixa, tocar rabeca, viola, essas coisas todas. Isso é a fé do povo. Mas a maior festa de Mons Claros é a festa agora de Agosto. Antônio, ele pegava, e foi trabalhando nesse negócio lá, e arranjou uma pneumonia. Porque a festa de agosto é uma festa assim, dentro da tradição, que movimenta toda a cidade, movimenta toda a cidade, toda o, o, o é, é, a nossa alegria. Nós temos rei, rainha, príncipe, princesa, então nós temos esse pessoal todo. Se acabar, é, é, eu vou te falar, vai ser uma calamidade, vai pior, pior do que se fosse uma guerra mundial porque acaba toda a beleza de Montes Meu pai, na época, tinha 42 anos. Ele foi... arrumou essa, essa pneumonia e foi mexendo e tal. e gente um jeito de tratar e tudo, e gastou um bocado de dinheiro, gastou muita coisa. A fé, a peça de agosto nossa, é 100% religiosa. O ponto alto da festa é a, a, a missa. Eu tive, na época, eu, eu era novo, e tive que, que agarrar com a despesa. Aí eu peguei, ele pegou. Quando foi nos dias que estava aproximando os ensaios de catupê, ele ficou só igual, igual um pouco Brincou durante as festas todas.